estamos aqui no para mostrar o resultado daquele site do último vídeo que a gente gravou de como de mais uma oferta hum, nós estamos aqui com o meu pai voltei para mostrar que não é mentira abaixo que estava aparecendo na sua cara mas então pessoal aqui hoje viemos começar o vídeo aqui nesse lugar lindo maravilhoso muito detalhador mas então, pessoal, então, mais sem relação, sem assim, menos, bora para o site, né? Vamos fechar aqui, uhum, né? Aham, uhum. fechar aqui. De qual vídeo que é? É desse daqui, o último okay. vídeo que a gente gravou. Aqui, ó. Pessoal, lembra né? dele? Nossa, eu sou muito boa. Eu com aquela coroinha, não. Então é, é o resultado desse vídeo aí, ó. Faz quanto tempo que nós mandamos esse vídeo? Que dia que nós mandamos? <risos> que dia que nós mandou esse vídeo? 1 de agosto. Hoje é? É 16 de agosto. Não, de, eu não sei, não. É de agosto. Faz quatro dias, né? dias. Aí eu sou muito linda com essa coroa, gente. Toma Mas aí. então pessoal, eu queria muito agradecer a vocês por isso A gente tá quase nos 800 inscritos, falta bem pouquinho, falta uns... 40 e... 48... É, 49 É, 49 né? Não, 48 Você fazer conta não? Brincadeira pai, eu tô escutando Aqui ó 756 a gente conseguiu 131 nos últimos 28 dias. Por isso, muito eu agradeço para vocês. Vocês querem um especial de 800 inscritos? Estou jogando com vocês a qualquer jogo aí que vocês escolherem da sua escolha. De vocês, vocês deixem nos comentários e comentem seus nick do Roblox. Um nick do Roblox. Quem quer participar, tá? Quem sempre participar. Lá. No site lá, vamos, vamos logar aqui. Tá tudo bom? Boa Qual que é o valor agora de Eu ganhei um lá. Tchau. Uh, 300, Lembra do vídeo anterior que, que tinha quanto robux daí? Você pegou, né? Sim. Você... Tinha aqui. um robux. É, tinha um robux aí eu mandei para minha conta que eu já gastei. Foi. Quer ver, quer não, né, aqui, aqui ó. Eu sou. Eu um... zero que você usa, né? Mas eu quero 30%. Então agora ela vai fazer o que? Ela vai resgatar esse 132 do book, que é o daquele vídeo do. Cadê? Do, do AGM. Mostra lá do AGM. AGM. AGM. AGM que ela fez, lembra? É Agen... aqui, aqui embaixo. Não, não tá lá em cima. Não tá lá em cima. Aqui, ó. Esse, a gente fez esse daqui de... 56 Nossa, foi muito difícil. E meu é, pai tem um. sorte, né? E também meu pai tem uma diquinha para vocês, que agora que a bora de chegar... Eu não meu... vou passar depois essa dica, porque eu tenho que bolar ainda. É, bolar, fazer. bolar, bolar, bora, gosto, bolar, bora bolar. Ganha mais rápido esse jogo aí. Depois bora bolar. Como ela, você bol... vai jogando, você depois, vai aprendendo. Depois bola bolar. Eu vou ensinar depois. Sacar, quer sacar, canto, quero... Ah, antes de sacar, mostra lá que você chegou no... Antes de sacar, mostra, mostra lá no... Você chegou nesse nível aí. Ah... <risos> Ai ai mesmo um monte mesmo, um monte mesmo, qual que é, pai? M o mouse é todo seu. Assim. Eu não sei qual é. Deve ser é o último jujuba, né? Desligar. P é, é ligar Iniciar. Eu não sei, como é pelo Facebook, então é.. Fica meio confuso. Não, ele carrega o seu perfil. Por enquanto deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo para os seus amigos. Yeah! Uhul! Eu sei que vocês vão ver verem eu cantando essa linda, maravilhosa música que eu fiz. É a nova música de deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Para seus amigos. É pra você fazer isso daqui também, né? Tá bom, sonha. Eu vou tentar fazer. Fazer. Tá só de fazer sorteio de robôs, um cara. Tá? Dá pra fazer? Não, pois aí não. Eu vou tentar pra gerar um. Vem um lá para Pra fazer sorteio. É. Não vai ser meu. você já vai tirar esse assim, aqui de 32. Tô triste. Ó, eu tava. Mais Vegas. Esse aí foi o um que estalou. É o mesmo processo, tava do outro. Não tem diferença nenhuma. dele aí. Carregando carregando. Abre, não, carrega. Fecha. Oh, sim. Carregando, carregando. Por gente? Fecha. Não, não para Me respeita. Não é pra me respeitar, galera? Não é pra me respeitar? É, para pra me respeitar. Esperamos que seja isso. Que eu pai isso outro. Ei, é Jujuba! Essa música é uma da hora. Jujuba dá trabalho. Hein? Pega a Julia, pega a Julia, que elas não param de fugir. Jujubinha dá trabalho. Sem pelo de meio deformado, meio, meio deformado. Mais velhas. Tá difícil de abrir ele, hein? É porque ele deve ter até o Você não abre ele, então. Eu não abro, você que faz? Ninguém tá entendendo o que eu tô falando. Eu tô fazendo uma docinha do Fortnite. Quero acreditar. Não sei falar que... Meu pai não tem que falar exatamente. Então tá... Por enquanto eu tenho que se encarrega, se inscrever no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo para os seus amigos. É, <risos> Jujuba. O uh, top. Nossa, carrega, é, é carregando sweater, sweater. Carregando. Carregando. É carregando que querendo. Carregando. É. Nope, Lex Mix. Então já vai. É. Lex Mix. Vai, pode ir. Ah. Olha ah mostra pro pessoal aí que vocês... Ah, deixa eu, ah, ó, tava baixando taba, Fecha. Ó, o BB56, viu? 56... <risos> é assim, é... 56... É, quanto nós ficou aqui? 25 mil só. Aí <risos> se resgatar esse... Esse coisa aqui, aí você... volta amanhã. É, porque não deu tempo. falta 8 minutos, tá vendo? Se eu esperasse, ia vir muito prêmio aqui. Muita coisa eu vou mostrar no outro como que ganha. É, então aqui, mostra aí, Júlia. Você chegou no 56, que era o que ele estava pedindo, não foi? Se vocês vão voltar aqui ó, no vídeo, tem um vídeozinho aqui, ó. Em meu vídeos. Nossa, todo mundo vendo E outra coisa, se você antes de. Olha Antes de finalizar... Então... Aqui ó... Complete o nível 56 para ganhar Ah, vai Pronto Cadê? Antes de... Northern. É... Fechou isso Posso fechar? Pode Já vi. É Eu antes... posso sacar? Pode Antes de finalizar Lembra? o vídeo Lembra? Você finaliza o vídeo para para o pessoal que você tem que lá Tá, tá, eu já entendi. Vai, vai, vai, vai, o que que eu faço? Só dá o okay. quê? Não lembrando o panete? Não, dá o okay. quê? Vai lá. Agora você vai resgatar o que ela Eu precisa. vou resgatar, eu vou resgatar. Eu sou Como eu falei, tá, só dá pra sou... resgatar tá. o no nome dela, não dá eu pra colocar. Sou... Pra... Eu sou Rica. Eu sou um site que dá pra você criar link card. Mas né? isso aqui não dá. Isso aqui só dá pra você colocar o código. Tá, o correr aqui, ó, eu cojoco. Eu quero sacar meu dinheiro, então me deixa que tá, tá, tá. Eu quero sacar, sacar, sacar. Uh! Aqui, que ganhou, tá vendo? 512 uh! mais 580. Tem mais conta agora? Mais conta agora, sem... Só, só, só dessa conta aqui, ó. Ela ganhou, ó. Só aqui já dá 990 dois é, isso? é não é da 982. 92. não 92. com mais desses 130, dá mil e pouco só nesse site não tá dia. pai posso sacar logo eu quero sacar no filho não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não não sacar não não A não já, já sacou não não não não não não Segundo, juntar ao grupo. Aqui no botão abrir grupo, e esse roblox iremos enviar os um robôs através do grupo. Por isso significa que adere, adere usando o nome de utilizo que forneceu anteriormente. Seria um Hyper ele está falando. Uhum. Então por isso é melhor Se tiver mas... errado, ele vai pra outra conta, ele não vai pra sua conta. Tem que ter o nome certinho. Ele tá do grupo. Espero que não tenha coisa, que eu sou muito ruim essas coisas. Pronto, aí você volta lá e atualiza. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Não, atualiza o. O RBX. A ver se subiu. Olha lá, sumiu. Sumiu e. Não, subiu não, volta lá, volta lá, sumiu não. Sumiu. Não, peraí. Agora. Não, não subiu não. Peraí. Será que eu mandei certo? Não sei. Peraí, F5. Zero. Ah, tem que esperar um pouquinho, esqueceu. Não, vai lá, vai lá. Peraí, eu já mandei. Você mandou um é. som, não foi? 30, eu mandei 132. Continuei. em grupo. Viu? É o mesmo. Ah, não mostrou aquele negócio lá embaixo. Você deu a atualizar. Você não deu ok. Volta lá. Isso. Aí, tem que continuar. Continue. Tem que apertar em continuar. E também tem que aparecer. Nossa, assim. eu Agora, sou muito pra... burra. Ah, já, já mostra ali que. Aqui é que eu quero já ver meus Robux na minha conta. Já caiu aqui. Né? Já caiu as 52 que não dá parada nada. Dá um. Caiu, não. Antes. É, vai ter que esperar um pouquinho. Galera, a gente então, vai. Vamos atualizar aí primeiro. Atualizar aí. Hum. Saiu. Agora vem lá, se caiu. Saiu. Ué, não vem. Galera, a gente vai esperar um pouquinho aqui. A gente vai esperar um pouquinho e a gente já volta. Corta. E. O que vem? Tá mexendo na minha cadeira, por favor? Então, pessoal, se vocês virem aqui um pouquinho mais embaixo, vai estar tá aqui, ó. Alguns minutos atrás, 132, que a gente mandou para nossa conta, e esperando. Vamos ver se a gente já tá. Ele tá esperando, aí já vai ele. Vai, tio. Pessoal, então, quando a gente receber, a gente. Meu pai vai tá cortando o vídeo. Como a gente receber, a gente volta. Ou, ou nós, nós mostra aqui. É, vamos esperar um pouquinho. Vamos cortar um pouquinho. Esperar para ver se tem que sair essa mensagem aqui. Tem que estar completo. Completo. Ou vai dar rejeitado. Caso não rejeitar, não dá pra ele rejeitar, né? Depois alguma coisa que ele colocou errado. É, top. Uma hora depois. Então, pessoal, demorou quase uma hora aqui para Pra mim conseguir. Aqui, com... ainda, aqui ainda tava. Tava analisando. É, tava analisando agora, ó. Complete. Ó, ah, há uma hora atrás. Há uma hora atrás. Demorou quase uma hora pra ver é, Aí aqui, ó. Aí aqui eu dei um assistindo que tipo, meu pai falou aqui. Apareceu complete, aí eu dei um assistindo ah, só para completo. de novo aí, você aí, tá vendo? Ele já apareceu. Hum. Aí se você ver lá no Ramboux ADD lá, já deu completo. É verdade Aqui, já é completado, completado né, que já, uhum. já enviou Então esse é o resultado daquele vídeo que eu postou E se vocês querem um vídeo gastando 132 Robux me avisem Que eu estou aqui e ó que queria presente? Tá colocando o seu quê? Expansão Hum? foi ah, é mais importante Tá bom Mas então pessoal foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado e fala aí que vai deixar no final, para quem quiser ver Uma dica! Com, com subir do nível 1 até o nível... Até esse último nível aí. é Eu vou deixar um meu pai, Meu pai ficou assim, meu pai ficou jogando Eu vou deixar um speed lá Aí, pra quem quiser que tá olhando lá pra ver Foi vendo lá, eu fui passando Eu fui gravando algumas partes, a maioria das partes eu gravei isso vem de nível assim, rapidinho, quem, quem quiser ficar aí pra ver, pode ficar. Pode ficar, à vontade. Mas tá acelerado, só vai mostrar eu clicando lá. E tá. se vocês querem mais acelerado, é só mexerem aqui ó nesse negócio aqui, ó. Aqui, ó. Nesse negocinho aqui, ó. Não, foi é outro aqui. É assim. Então tá bom, foi esse aí, agora vamos... Fazer o que lá? Finalizar o vídeo. Hum? Mostrar dica? Não, a dica nós vamos deixar pro próximo vídeo Tá, beleza E como ganhar mais é... rápido nesse jogo aí. É, e também nesse vídeo que a gente vai mostrar a dica, vai ser A gente vai gastar 132 Robux É, depois nós vamos gastar o outro vídeo gastando né tá bom. É, tô top Então tá bom, dá tchau aí, tchau pessoal Pessoal, foi esse o vídeo Se vocês tenham gostado até a próxima, bem se despedir fala tchau Tchau, não esquece do like aí. Que não... Deixa tem... o like, se, se inscreva tem... no canal e compartilha o vídeo para os seus amigos. Sempre tem Robux grátis aí para vocês. Be... E também novas ofertas. Beijos de bananica de distância virtual. you <laughs>